Vestibular de 2015, segundo dia, prova objetiva parte 3, CESP-SEBRASP. Texto para os itens de 88 a 99 A primeira lâmpada comercial desenvolvida por Thomas Edison consistia em uma haste de carbono que era aquecida pela passagem de uma corrente elétrica, a ponto de emitir luz visível. Era portanto uma lâmpada incandescente que transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. Posteriormente passou-se a utilizar, no lugar da haste, filamentos de tungstênio, cuja durabilidade é maior. Hoje esse tipo de lâmpada tem sido substituído pelas lâmpadas fluorescentes e de LED. As lâmpadas fluorescentes são construídas com tubos de vidro transparente, revestidos internamente e contêm dois eletrodos Abro parênteses, um em cada ponta) fecho e uma mistura de gases em seu interior (vapor de mercúrio e argônio, por exemplo). Quando a lâmpada é fluorescente é ligada, os eletrodos geram corrente elétrica que, ao passar através da mistura gasosa, excita seus componentes, os quais então emitem radiação ultravioleta. O material que reveste o tubo tem a propriedade de converter a radiação ultravioleta em luz visível que é emitida para o ambiente. A lâmpada de LED é mais econômica que a incandescente. Pois dissipa menos energia em forma de calor. Em geral, essas lâmpadas têm eficiência de 15 lumens por watt. Lumen abre parênteses, unidade padrão no sistema internacional, fecha parênteses, é o fluxo luminoso emitido por uma fonte pontiforme com a intensidade uniforme de uma candela e contido em um cone de ângulo sólido de uma esfera radiante. A tabela a seguir apresenta características específicas das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de LED. A tabela consta de quatro colunas e sete linhas. A primeira coluna descreve as grandezas analisadas de cada lâmpada. A segunda coluna refere-se às lâmpadas incandescentes. A terceira coluna refere-se a lâmpadas fluorescentes. A quarta coluna refere-se às lâmpadas de LED. A primeira célula da primeira coluna está vazia. Na primeira coluna, temos as seguintes palavras a partir da segunda célula, pois a primeira célula, como já foi dito, está vazia. Na segunda célula da primeira coluna, tem a potência de cada lâmpada, de cada lâmpada em, expressa em watts abre parênteses, W maiúsculo, fecha parênteses. Na terceira célula da primeira coluna, tem a conversão de luz. Na quarta célula da primeira coluna, tem a conversão de calor. Na quinta célula da primeira coluna, tem o preço unitário de cada lâmpada em reais. Na sexta célula da primeira coluna, tem a vida útil estimada em horas de cada Tipo de lâmpada. Na sétima célula da primeira coluna tem os lumens, conforme descrito no enunciado. Na segunda coluna temos os seguintes dados: uma lâmpada incandescente tem potência de 60 watts, converte 5% de energia recebida em luz, converte 95% da energia recebida em calor, custa R$ reais tem uma vida útil estimada de 1.000 horas e produz uma luminosidade de 800 lúmens. Na terceira coluna temos os seguintes dados. Uma lâmpada fluorescente tem potência de 15 watts, converte 15% da energia recebida em luz, converte 85% da energia recebida em calor, custa R$ 15,00, tem uma vida útil estimada de 10.000 horas, e produz uma luminosidade de 800 lumens. Na quarta coluna, temos os seguintes dados. Uma lâmpada de LED tem potência de 12 watts, converte 30% da energia recebida em luz, converte 70% da energia recebida em calor, custa R$ 50,00 e tem uma vida útil estimada de 50 mil horas. E apresenta uma luminosidade de 800 lumens. A partir do texto acima e considerando que 6,63 vezes 10 a menos 34 Joules segundo seja o valor da constante de Planck, que 3 vezes 10 oitava metros por segundo seja a velocidade da luz e que a temperatura em graus Kelvin seja exatamente igual à temperatura em graus Celsius, acrescida de 273, julgue os itens de 88 a 96 e assinale a opção correta no item 97, que é do tipo C. Os itens de 88 a 97 são de física. Responderemos os itens 98 e 99, cujo enunciado é esse que está na tela agora. Considerando que, juntas, x lâmpadas incandescentes, y lâmpadas fluorescentes e z lâmpadas de LED têm 282 watts de potência, custam R$ 100 reais, e têm 74 mil horas de vida útil, julgue os próximos itens. Item 98. Se z é igual a 1, então x mais y igual a 6. E item 99. As quantidades x, y e z satisfazem o sistema linear a seguir. O sistema linear está sob a forma matricial. Então, são três matrizes. Uma matriz quadrada de ordem 3 e duas matrizes colunas, com uma coluna e três linhas cada. A matriz quadrada, o primeiro elemento da primeira linha vale 20, o segundo elemento da primeira linha vale 5, o terceiro elemento da primeira linha vale 4, o primeiro elemento da segunda linha vale 1, o segundo elemento da segunda linha vale 3, o terceiro elemento da segunda linha vale 10, o primeiro elemento da terceira linha vale 1, o segundo elemento da terceira linha vale 10. E o terceiro elemento da terceira linha vale 50. A primeira matriz coluna é a matriz das variáveis que possui uma coluna somente. Na primeira linha da primeira coluna temos a letra X. Na segunda linha da, da primeira coluna temos Y. E na terceira linha da primeira coluna, temos Z. E o segundo membro, a matriz, que está depois do sinal de igual. O primeiro elemento da primeira coluna vale 94. O segundo elemento da primeira coluna vale 20. E o terceiro elemento da primeira coluna vale 74. Agora vamos montar o sistema de três equações e três incógnitas que matematiza, isto é, passa a proposição do texto para a linguagem matemática. A primeira equação é a equação dos watts. Então, para montar a primeira equação, nós precisamos olhar o enunciado e a tabela. O enunciado, considerando que juntas X lâmpadas incandescentes, Y lâmpadas fluorescentes e lâmpadas Z têm 282 watts. Então, a primeira informação que aparece no enunciado é os watts, por isso que nós estamos montando a primeira equação como sendo a dos watts. Então, nós vamos usar a linha, a segunda linha da tabela, que traz a potência de cada lâmpada. Então, vamos multiplicar o x do enunciado. Por 60, que é incandescente, y das fluorescente pelo valor 15, que é das fluorescentes, e z lâmpadas de LED por 12. Então, como é que fica a equação? Assim. Tá? x vezes 60, mais y vezes 15, mais z vezes 12, é igual a 282 watts. Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação. É a dos preços. Por quê? Porque é a segunda informação que foi falada no enunciado aqui. Ó. Custam R$100. E a linha dos preços na tabela é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha da tabela. Preço unitário. Então, eu vou multiplicar x por 5, que é incandescente, y das lâmpadas fluorescentes por 15, e z das lâmpadas de LED por 50. Então, como é que fica a nossa segunda equação? Assim, ó, x vezes 5, y vezes 15 e z vezes 50 igual a 100 reais. Então, essa é a nossa segunda equação. A terceira equação é a equação das horas, porque as horas aqui, mil, foi a, a última informação que ele deu no enunciado. Então, nós vamos usar a sexta linha da tabela. X, incandescente vezes 1.000. Y, fluorescente, vezes 10.000. E Z, LED, vezes 50.000. Então, como é que fica a nossa terceira equação? X vezes 1.000, mais Y vezes 10.000, mais Z vezes 50.000. Então, essas são as nossas três equações que juntas, juntas ficam dessa forma que está aqui na tela. Então, o nosso sistema original é esse. Só que nós vamos simplificar, porque esse sistema dá para simplificar. A primeira equação dá para dividir por 3. A segunda equação dá para dividir por 5. E a terceira equação dá para dividir por 1.000. Então, como é que fica a nossa simplificação? Fica assim, ó. esse é o sistema simplificado. X, 60X dividido por 3, 20. 15Y dividido por 3, 5Y. 12Z dividido por 3, dá 4Z. E 282 dividido por 3 dá 94. A segunda equação: 5x dividido por 5 dá x, 15y dividido por 5 dá 3y, 50z dividido por 5 dá 10z, 100 dividido por 5 dá 20, e a última equação. 1.000x dividido por 1.000 dá x. 10.000y dividido por 1.000 dá 10y. E 50.000z dividido por 1.000 dá 50. 74.000 dividido por 1.000 dá 74. Então, esse é o nosso sistema simplificado. Colocando os dois juntos na tela, os nomes das equações mudaram. No primeiro sistema eu chamei de 1, 2 e 3, e no sistema simplificado eu vou chamar de 4, 5 e 6. Então, eis aí nossa simplificação. Vamos fazer um raciocínio sem resolver a questão. No enunciado, ele fala que se z é igual a 1, então, x mais y é igual a 6. Então, vamos ver o que acontece. Vamos pagar para ver. Vamos substituir z igual a 1 no sistema simplificado nas equações 4, 5 e 6. Então, relembrando, vamos voltar aqui o slide. 4, 5 e 6. Está aqui. São essas equações. Vamos usar essas, essas três aqui. Então, substituindo, ó, z igual a 1. Substituir, uma vez 4, 4. 94 menos 4, 90. 10, 20 menos 10, 10. 50, 74 menos 50, 24. Então, ficamos com esse sistema aqui. Só que temos três, equa três equações e duas incógnitas. Continuando. Então, nós, temos, nós tínhamos essa equação aqui, essas três. Aí, vamos separar x mais y aqui. Ó. Vou tirar um x daqui e um y daqui. x mais y. Aqui fica 20 menos 1, 19. 5 menos 1, 4. A mesma coisa aqui. Vou retirar um x mais y daqui. Ou seja, vou diminuir um y daqui de 3y. Fica 2y. A mesma coisa aqui. Um y tirado daqui fica 9. Então, ó, x mais y aqui. O x mais y ele deve surgir. Eu não posso colocar o valor do 6 de cara. Eu devo verificar se o 6 ele aparece. Eu não posso usar a conclusão na demonstração do que está sendo pedido no enunciado. Então, se eu substituísse o valor 6, eu estaria usando a conclusão para provar alguma coisa e isso não é permitido. Então, vamos lá. Isolando x mais y, né? Agora, nós colocamos tudo que não é x mais y no segundo membro da, do sistema, depois do sinal de igual. Tudo que vai para o outro lado, troca de sinal, o 90 permanece, o 10 permanece, porque eles já estavam lá, não, não trocaram de lugar. Então, os outros que estão negativos é porque estavam do outro lado da igualdade. Então, ficamos com esse sistema. Agora, nós vamos olhar para as duas equações de baixo. E as duas de baixo, a gente iguala. Por quê? Porque as duas têm o mesmo valor. As duas valem x mais y. Então, está aqui. As duas valem x mais y. substituindo o valor do y igual a 2 aqui e aqui. Substituímos aqui, substituímos aqui. 4 vezes 2, 8. Está aqui. Esse 2 eu esqueci de colocar aqui. Vocês corrijam aí, por favor, mas ele está aqui. Eu esqueci de colocá-lo aqui. O 19, que estava negativo, voltou para cá, que é os 20 que estava originalmente. 82 menos 2 dá 80, 80 dividido por 20, 4. Então, esse é o valor do nosso x. Então, nós já temos, surgiu o valor do y igual a 2 e surgiu o valor do x igual a 4. E daí que nós temos três valores. O z, que foi dado no enunciado, o y, que apareceu primeiro, e o x que foi calculado por último. Podemos ver que, se z é igual a 1, então, x mais y, 4 mais 2, é 6. A afirmativa correta, verdadeira. Não seria necessário resolver o sistema. Mas vamos mostrar a solução mais adiante. Aqui cabe um parênteses. Nesse ponto, é possível afirmar que o termo 4, 2, 1, é a solução do sistema? Então, vamos relembrar. No sistema linear, temos alguns que nós podemos dizer alguma coisa e muitos aqui fora que nós não podemos falar nada. Dos que nós podemos dizer alguma coisa, eles, são, eles podem ser possíveis ou impossíveis. Dentre os possíveis, nós temos a solução trivial, todas as variáveis nuas, nós temos o sistema indeterminado, que tem infinitas soluções, e temos o sistema determinado, que só tem uma solução. Aqui nós temos o exemplo de um sistema impossível. Por que, que é impossível? Porque aqui nós temos a mesma equação, x mais 3y mais 10z, tendo dois valores diferentes. Então, isso não pode, esse sistema é impossível. Esse aqui é a solução trivial. Nós temos três equações diferentes. Aqui o zero nos três. A única solução possível para esse sistema é o 0, 0, 0. Sistema, solução trivial. Sistema possível com a solução trivial. Sistema indeterminado. Por que, que esse sistema é indeterminado? Porque se eu dividir essa equação aqui por dois. E essa por 3, essas duas aqui representam, na realidade, a mesma equação. Tem menos equações e muitas incógnitas. Esse sistema é indeterminado. E aqui nós temos um exemplo de três equações diferentes. Nenhuma é múltipla da outra. E nenhuma é igual com resultado diferente. Então, esse é um sistema possível e determinado. Por alguma estranha coincidência do universo, podemos afirmar agora que a terna 241 é a solução do sistema. E a proposição 99? As quantidades x, y e z satisfazem o sistema linear a seguir. Então, esse sistema aqui linear, conforme eu já fui, já falei para vocês, ele está na forma matricial. Vamos colocar lado a lado, relembrando, é o sistema original e o sistema simplificado. Vamos ficar só com o simplificado: simplificado e a forma matricial: 20, 20, 1, 1. 1, 1, 3, 10, 3, 10, 5, 4, 10, 50, 4, 10, 50. XYZ, 94, 20, 74, 94, 20, 74. Não precisa nem resolver. É como 6,612. A afirmação 99, verdadeira. O caminho adotado para resolver o item 98 foi, primeiro, montar o sistema de três equações e três incógnitas. Depois, simplificar o sistema. Em terceiro lugar, multiplicar a equação do meio por menos 1 e somar com a última equação, que vai cancelar o valor do x. Então, teremos como resultado dessa etapa uma equação sem a variável x. E o quarto passo é substituir essa equação sem a variável x na equação de cima, na primeira equação. Esse foi o caminho seguido aqui para a solução do item 98. Existem outros caminhos. Um caminho alternativo, primeiro, seria multiplicar a do meio por menos 20. No anterior, nós multiplicamos a do meio por menos 1. Nessa, vamos multiplicar a do meio por menos 20 e somar com a de cima. No item anterior, somamos com a última. Agora, vamos somar com a de cima e substituímos a equação resultante na de baixo. E no item anterior, nós substituímos a equação na de cima. Então, essas são as principais diferenças. E mais um caminho alternativo. Seria multiplicar a de baixo por menos 20, somar com a de cima, cancelando o x, e substituir a equação sem o x na equação do meio. Esse seria um outro caminho. Haveriam outros caminhos, cancelando o y ou cancelando o z. Lembrando, nesse nós cancelamos o x. Mas haveriam outros caminhos possíveis, cancelando o y ou cancelando o z. Mas nós não vamos falar sobre eles aqui. Voltando ao caminho inicial e relembrando, montar o sistema, simplificar, multiplicar a do meio por menos 1, um, somar com a última e substituir a equação obtida sem o x na equação de cima. Vamos agora na solução passo a passo. Então, o primeiro passo que já tínhamos falado, multiplicando a equação 5 por menos 1 e somando a equação 6. A equação 5 é essa, a equação 6 é essa daqui. Multiplicando a 5 por menos 1, um, fica menos x, menos 3y, menos 10, menos 20. Colocando, fazendo a soma, o x mais x com menos x cancela, 10 menos 3, 7, 50 menos 10, 40, 74, menos 20, 54. Ficamos com essa equação aqui aonde nós vamos isolar o y. O que, é que vai acontecer quando você isola o y? Subtrai 40z dos dois lados. Aí aqui fica 54 menos 40z. E aqui fica 40z menos 40z. Zera esse termo aqui. Fica só o y o 7y. E o 7 que está multiplicando passa dividindo. Então, como é que vai ficar? Menos 40z, 54 menos 40z. O 7 que está multiplicando passa dividindo. Vou chamar essa equação aqui de 7. O próximo passo, substituir 7 em 4. 7 e a nossa 4, que é essa daqui, a de cima. Tinha falado antes. Então, vou retirar esse y e no lugar desse y vou colocar toda essa expressão aqui. Vamos ver como é que fica a substituição. A equação, vou retirar esse y e colocar essa expressão: 5y, 20, 4z, 94. Próximo passo. Eu só é, arrumei essa expressão aqui para ela ficar mais, mais evidente a fração. Eu só evidenciei a fração aqui. E daqui para cá, o que, é que eu fiz? Tirei o MMC. O MMC é 7. 7 dividido por 1 dá 7, vezes 20, 140. 7 dividido por 7 dá 1, repete o termo. 7 dividido por 1 dá 7, vezes 4, 28. 7 dividido por 1 dá 7, vezes 94, 658. Aqui, eu eliminei o parênteses. 5 vezes 54, 270. 5 vezes 40, 200. É o sinal negativo, cuidado. E aqui? Aqui, eu associei os termos semelhantes. 200 menos 28. 172 sinal negativo do maior 270 que está positivo aqui eu, eu subtraio 270 de ambos os menos e mais 270 menos 270 cancela 658 menos 270 388 e quanto foi a nossa divisão aqui a divisão foi por 4. A simplificação foi por 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9, 36. Com mais 2, 38. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E 1, 17. 4 vezes 5, 20. Então, 2. 4 vezes 3, 12. 2, 14. Ficamos com essa equação aqui, contendo x e z. Agora, vamos isolar o x. Aqui, isolando o x, soma mais 43 a ambos os membros da equação. Mais 43z aqui. E aqui fica menos 43 e mais 43 e Cancela. Sobre o 35x, o 35 que está multiplicando. Nós vamos dividir ambos os lados da equação por 35. 35x dividido por 35, fica o x sozinho. E 97 mais 43, tudo dividido por 35. e que nos leva a essa equação que eu chamarei de 8. Estamos aqui, equação 8. E o que vamos fazer com essa equação 8? Substituir juntamente com a 7, pegar a 8, obtida agora há pouco, junto com a 7, e substituir essas duas em 5. Então está aqui a 7, que é a do y, a 8, que foi obtida agora, e a 5. Vamos pegar a 7 e a 8. E jogar na 5, nessa posição aqui do y e do x. Ficaremos com a equação que só tem a letra z. Vai ficar toda essa expressão aqui, vezes 3. E o x aqui não tem ninguém multiplicando, então vai ficar só essa expressão aqui da equação 8. Essa expressão. Vem para cá, e essa expressão fica multiplicada por 3 aqui. E o restante, 10, e 20, repete. Como fica? Então, está aqui: x, substituindo a equação, a expressão que representa o x, com a letra z, e o y multiplicado por 3. Então, está aqui. O que, é que foi feito? O MMC entre 35 e 7. O MMC entre 35 e 7 é 35, é o maior deles, porque 35 é 7 vezes 5. 35 dividido por 35 dá 1, um repete em parênteses, sem nenhuma modificação. 35 dividido por 7 dá 5. 15 aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Repete o parênteses. 35 vezes 10, 350. E 35 vezes 20, 700. E agora, eliminamos esses parênteses. 15 vezes 54, 810. 15 vezes 40, 600. Cuidado com o sinal de menos. E agora, sobrou essa linha aqui. O que é que eu vou fazer? Juntar o Z. 43Z menos 600Z, mais 350Z. Fazendo essa conta, resta o 207. 43 menos 600, mais 350, dá 207. 700 menos 810, menos 97. Fica menos 207. Então, esses dois aqui somados passam para o outro lado negativo, aí fica 700, menos o negativo aqui vai dar menos 207. E o valor de Z aqui fica fácil a gente ver que é 1, positivo, porque os dois são negativos. O negativo com o negativo, quando você divide, dá. Positivo. Agora temos o valor de z igual a 1, vamos substituir na equação 7. Vamos voltar um pouco aqui. Na equação 7, temos os, o y em função do z. E na equação 8, nós temos o x em função do z. Se eu tenho o valor de z, z igual a 1, automaticamente eu tenho o valor de x e de y. Fazendo a substituição. Está aqui, ó, z igual a 1, equação 7. No lugar desse z aqui, vou colocar 1. 40 vezes 1, 40. 54 menos 40 dá 14. Dividido por 7, 2. Agora, substituição na equação 8. z igual a 1, equação 8. Está aqui a equação 8. 43 vezes 1 dá 43. Mais 97, 100 e. 40. 140 dividido por 35, 4. Já temos o valor do nosso x, do nosso y e do nosso z. Agora vamos analisar a afirmação da questão 98. Se z é igual a 1, x mais y, que é 4 mais 2, vai dar 6. A ah, proposição 98, certo, verdadeiro. Agora vamos mostrar como seria a resolução por escalonamento. Partimos da matriz aumentada inicial. Essa daqui vocês já devem ter, estar lembrados. Foi a nossa simplificação do sistema. O que é que eu vou fazer agora? Jogar a primeira linha para o final. Então, eu vou pegar essa linha aqui de cima subir essas duas e colocar ela aqui no final. Ou dizendo de outra forma. Vou, vou colocar a primeira linha no final, subir a segunda linha e subir a terceira linha. Simplesmente trocando a ordem. aqui. Então, essa linha aqui de baixo estava em cima antes. Eu joguei ela embaixo. E agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar a terceira linha, e substituir pela primeira multiplicada por menos 20 e somado com a própria terceira original. O que, é que eu vou fazer? Multiplicar essa primeira por menos 20 e somar com a de baixo. Multiplicando a primeira por menos 20. 1 vezes menos 20 dá menos 20. 3 vezes menos 20 dá menos 60. 10 vezes menos 20 dá menos 200, 20 vezes menos 20, dá menos 400. Agora, o resultado da soma. Menos 20 mais menos 20, zero. Menos 60, mais 5, menos 55. Menos 200, mais 4, menos 196. Menos 400, mais 94, menos 306. E depois eu vou pegar essa, esse resultado aqui e multiplicar ele por menos 1, para ficar todo mundo positivo. Essa linha, a terceira, vai ser substituída agora por esse resultado aqui. Substituir a última linha. Vou trabalhar com a segunda linha. A segunda linha eu vou substituí-la pela primeira vezes menos 1 e somado com ela mesma. Vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a segunda. Primeira linha vezes menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 10 vezes menos 1 dá menos 10. 20 vezes menos 1 dá menos 20. Agora eu vou pegar esses números aqui e somar com essa segunda linha: menos 1 mais 1, 0. Menos 3 mais 10, 7. Menos 10 mais 50, 40. Menos 20 mais 74, 54. Essa segunda linha eu vou retirar e substituir por esse resultado aqui. Substituir. Mudou alguma coisa? O restante não. Ó. 0, 55, 196, 1, 3, 10, 20. Então, só alterei essa segunda linha aqui. E agora, o que, é que eu vou fazer? Vou trabalhar com a terceira linha. A terceira linha eu vou substituir pelo resultado dessa operação aqui. L2 vezes menos 55 mais L3, vezes 7. Segunda linha, vezes menos 55. Zero vezes menos 55 dá 0. 7 vezes menos 55, dá menos 3,85. 40 vezes menos 55, menos 2,200. 54 vezes menos 55, menos 2,970. Terceira linha vezes 7, 0 vezes 7, 0. 55 vezes 7, mais 3.85. 196 vezes 7. Mais 1.372. 306 vezes 7. Mais 2.142. Somando as duas linhas agora, para obter o resultado. 0 mais 0, 0. Menos 3.85 mais 3.85, 0. Menos 2.200. Mais mil trezentos setenta e dois, menos oitocentos e vinte e oito. menos dois mil novecentos setenta, mais dois mil cento e quarenta e dois, dá menos oitocentos e vinte e oito. Dividir tudo isso aqui, por menos. 828, então está errado aqui, no próximo vídeo eu vou corrigir, no pdf eu vou corrigir, então eu vou dividir toda essa linha por menos 828, e o resultado é essa linha aqui, menos 828, dividido por menos 828 dá tá? 1, um. 828 dividido por menos 828 também dá 1. Então, terminei o trabalho com essa linha aqui. Então, essa linha aqui eu não vou mexer mais. Comparando com a anterior, a primeira e a segunda linha, eu não mexi. Eu só troquei essa última linha aqui. Por esse resultado. E agora, o que, é que eu vou fazer? Para encerrar o escalonamento. Eu vou pegar essa linha. E dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 40 dividido por 7. 54 dividido por 7. O resultado. É esse sistema aqui. a matriz aumentada escalonada, tá aqui. E o que é que isso me diz? Isso me diz que z é igual a 1. Vou pegar o z igual a 1 e substituir aqui. Aqui é o coeficiente do z, vou multiplicar por 1. Então tá aqui. Isso aqui vezes 1. Tá aqui vezes 1, que é o valor do z, igual esse termo vezes 1, ele passa para o outro lado negativo da 14 dividido por 7, essa conta aqui, e o valor do... calculamos o valor do y, 2. E na de cima, eu vou multiplicar esse 3 por 2, que é o coeficiente do y, esse 10 por 1, que é o coeficiente do z. Aqui. E o resultado disso, x igual a 4. Terminamos o nosso escalonamento. Finalizando a nossa resolução, a citação do poeta Augusto dos Anjos, o do poema A Aeronave. Cendindo a vastidão do azul profundo, sulcando o espaço, devassando a terra, a aeronave, que o mistério encerra, vai pelo espaço acompanhando o mundo. Daí um trecho, poema A, a Aeronave, do poeta Augusto dos Anjos. É isso. Encerramos aqui a nossa resolução.